Então, quem é professor aqui sabe do que eu estou falando, né? Nossa, uma situação horrível. Bom, então, quando a gente está falando de estrutura fundiária, é, nós estamos falando do arranjo das propriedades, certo? O que, que eu quero dizer com isso? É, eu quero, é, são como que estão dispostas as propriedades de um determinado lugar, de um determinado país. Ou seja, se as propriedades são grandes, se elas são pequenas, se elas... Uh, se elas estão concentradas, se elas estão distribuídas, se elas estão sob posse de poucas pessoas, ou se muitas pessoas são proprietárias de terra, enfim. A estrutura fundiária, se são públicas, se são privadas, ok? Então a estrutura fundiária ela diz respeito ao arranjo das terras. Então quando a gente fala, por exemplo, de política fundiária de um país, a gente está falando de uma política que uh, deve regulamentar alguma questão que envolva a propriedade da terra, que envolva, ok? Então, a política fundiária, porque está ligado e a estrutura fundiária está ligada ao arranjo das terras, a política fundiária está ligada à a, a, a regulamentação das terras, por exemplo, ok? Então, e aí, então a gente sabe vocês provavelmente já ouviram falar nessa história, né? Que o Brasil ele é um país uh, em que tem muitas terras para poucas, poucas pessoas, certo? Então isso significa que no Brasil, predominam, de uma maneira resumida, predominam as grandes propriedades concentradas nas mãos de poucas pessoas. Ok? Todo lugar do mundo é assim? Não, certo? Se a gente for pensar, por exemplo, a estrutura fundiária do Japão, você não, tem, você não tem latifúndio, por exemplo, você não tem grandes propriedades. No Japão, a estrutura fundiária ela é composta majoritariamente por pequenas propriedades. Se a gente for olhar a estrutura fundiária da França, a da, da França tem latifúndio? Tem, mas predominam as pequenas e médias propriedades. Como é que a estrutura fundiária dos Estados Unidos, por exemplo? A estrutura fundiária dos Estados Unidos você tem, você tem uma predominância das médias e grandes propriedades lá nos Estados Unidos, ok? Então, cada lugar tem uma estrutura fundiária, tem um arranjo das propriedades diferentes, beleza? E aí, a gente, eu já vou desenhar esse quadro aqui para vocês, tá certo? Do, da estrutura fundiária brasileira. Mas antes para é, para que é importante a gente vou passar uns números aqui para vocês para que a gente tenha dimensão de quantidade e de tamanho das coisas que eu vou passar então é, a gente a, a, área do terri a área do Brasil ela é em torno de 850 milhões de hectares a gente vai trabalhar muito com hectare ok? ela é em torno de 850 milhões de hectares é, o estado de São Paulo a gente são 61 milhões de hectares, e a cidade de São Paulo, 150 mil hectares, isso para a gente ter dimensão de grandeza, certo? Bom, agora sim, né, vamos começar a desenhar um pouco a estrutura fundiária no Brasil. Esse primeiro gráfico que eu trago aqui para vocês é um gráfico com os dados do INCRA, do segundo plano nacional de reforma agrária. Por que, que o segundo plano nacional de reforma agrária? Porque o primeiro plano foi feito durante a ditadura militar. Okay? Então esse é o segundo que aconteceu no governo Lula em 2003. E aí, e cadê os dados do terceiro plano, Tarzan? Não teve o terceiro plano, tá certo? O último plano foi o segundo, que é esse daí em 2003. E aí olha só que interessante, né? o INCRA, que é o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, né? ele, ele trouxe uns dados bastante interessantes para nós. Ele fez o seguinte, ele contabilizou é, 100, 436 milhões de hectares tá certo, de propriedades cadastradas. Okay? 120 milhões de hectares de terras indígenas e 104 milhões de hectares de uh, unidades de conservação. E aí quando a gente faz, a gente já viu né, anteriormente que a área do Brasil é 850 milhões de hectares. E aí quando você pergunta para o segundo plano nacional de reforma agrária, mas espera aí, se a gente fizer essa soma aqui, cadê os 200 que estão faltando mais ou menos? Né? É, aí eles vão responder, o INCRA vai responder que não sabe aonde está. Aí você vai me perguntar assim, mas como não sabe aonde está? É isso, o Brasil não tem o controle né, da onde estavam esses 200 milhões de hectares não sabem se tem pessoas cercando não sabem não simplesmente não sabem ok o que, que é que tem lá se tem gente morando se não tem o controle bom ainda com os dados do segundo plano nacional de reforma agrária agora fazendo um recorte né da do tamanho das propriedades é, a gente tem aqui um valor interessante, ainda com os dados de 2003, ok? As propriedades, pegando as propriedades, apenas as propriedades menores de 2.500 hectares, certo? elas somaram uma área de 284 milhões de hectares. Okay? E essas propriedades, elas totalizaram quase 4 milhões de hectares propriedades, de fazendas, de sítio, de unidades, ok? Agora, se a gente pegar as propriedades acima de 2.500 hectares, acho que aqui tem um zero a mais, perdão, ok? 2.500 hectares, nós estamos falando de um universo de apenas 20 mil propriedades, ou seja, 20 mil fazendas. 20 mil fazendas totalizaram 179 milhões de hectares. 20 mil fazendas, ok? Dados de 2003. Aí a gente vai ver, por exemplo, ao longo da história, se isso melhorou, né? Pô, 2003 faz muito tempo, não é mesmo? Aí, na sequência, em 2006, a gente teve os dados do Censo Agropecuário de 2006. O Censo Agropecuário, ele teve uma vantagem em relação aos dados do, aos dados do, do Segundo Plano Nacional de Reforma Agrária porque ele trouxe outras informações também sobre a superfície tá certo, do Brasil. Então, olha só, no caso, o IBGE, em 2006, ele contabilizou a soma dos estabelecimentos agropecuários, ela, ela deu 329 milhões de hectares, okay? 329, mais 125 milhões de terras indígenas, 72 milhões de unidades de conservação, é, 11 milhões de hectares de superfície de corpos d'água, okay? de rios e represas, okay? e ainda 2% de superfície de área urbanizada. Ainda assim, se você, somar, okay? é, se você somar esses números, pelos dados do IBGE de 2006, ainda vão faltar 310 milhões de hectares, da qual o IBGE ele não tem registro. O Estado brasileiro não sabe dizer o que acontece sobre essa superfície. Okay? Não sabe se tem gente cercando, o que está que acontecendo lá. Okay? Bom, é, para vocês terem uma ideia, vocês já estão mais ou menos entendendo o cenário que eu estou desenhando aqui. Né? O cenário é de um não controle, de uma ausência de fato de um controle fundiário no Brasil. Ou seja, já estou desenhando aqui uma espécie de casa da mãe Joana, certo? Dos grileiros, que a gente já vai tratar daqui a pouco. Então, essa daqui é uma tabela que eu peguei no INCRA em 2013, tá certo? É, e, e essa tabela, dificilmente, vocês vão encontrar ela na internet, porque. Uma coisa que eu aprendi nesses anos é que assim tudo, tudo, todas as informações que você pega, você encontra, você guarda e armazena no seu HD, porque depois de um tempo que eles tornarem públicas, depois eles apagam e você não encontra mais na internet. Então fica a dica. E olha só que interessante, né? É, nessa tabela de 2013 do INCRA, é, eles totalizaram uh, um cadastro, tá certo? Em área, Ok de 605 milhões de hectares de propriedades rurais que entraram para cadastrar a propriedade no INCRA. Ou seja, foram pessoas que foram lá e falaram oh, preciso registrar aqui a minha propriedade, por que, que precisa registrar? Precisa registrar porque no INCRA, para eu pegar financiamento, é, é, crédito no banco, essas coisas. Só que o INCRA, ele só validou desses 650 milhões de hectares, ele só validou 464 milhões de hectares. Isso significa o seguinte, que nós estamos falando de 141 milhões de hectares que foram declarados por pessoas que não possuem os documentos das propriedades que elas declararam. OK? que não possuem, não tem a titulação, não consegue comprovar compra e venda, não conseguem comprovar da onde que veio, não tem os documentos. Okay? Então isso em 2013. É... E agora chegando aqui mais próximo, né, do último censo agropecuário de 2017. Né, uh, o censo agropecuário de 2017 ele contabilizou dos estabelecimentos agropecuários, 351 milhões em hectares de todos os estabelecimentos, né, a soma das áreas, 117 milhões de hectares das terras indígenas e 151 de unidades de conservação. aí esse, Inclusive esse relatório está na pasta que eu compartilhei com vocês, que é o, o Censo Agropecuário 2017, se vocês forem lá nas normas técnicas, mas aí vocês vão ter que entrar no site do IBGE, aí, porque assim, ó, o, o, a soma que está faltando aqui, o IBGE coloca como outros. Aí você vai nas normas técnicas do censo de 2017, você vai lá, eu quero saber o que, que é os outros. né? Ele não explica, ok? São então, outros. Em 2017, a gente ainda não consegue bater a conta aqui dos 850 milhões de hectares da área do Brasil. Nós não conseguimos bater essa conta. Beleza? Ainda pelo mesmo censo, uh, uh, o censo de 2017, olhando pelo menos só essa parte aqui da tabela, tá certo? Que essa daqui é do, de, de dois, do último censo, de 2006. Nós vamos olhar aqui a tabela de 2017. Okay? Uh, foram contabilizados 5 milhões de estabelecimentos, de chácaras, fazendas, sítios, enfim. E que totalizaram 350 milhões de hectares. Okay? E essa tabela é interessante porque ela vai dividir as, os estabelecimentos agropecuários por tamanho. Menos de 10 hectares, de 10 a menos de 100, de 100 a menos de 1.000, de 1.000 hectares a mais. Okay? E olha só que interessante, né? quando a gente olha aqui os, os estabelecimentos agropecuários, menores de 10 hectares, eles somam é, 2, milhões, uh, 2 milhões e 500 mil unidades. Okay? E a área total desses estabelecimentos é em torno de 8 milhões de hectares. Agora, vamos dar uma olhada nos estabelecimentos de mil hectares para mais. Eles somam 51 mil hectares em unidades, o total dessas fazendas, são 51 mil fazendas, e essas 51 mil fazendas, elas totalizam mil, 167 milhões de hectares. O que, que isso significa do ponto de vista prático? Se a gente for bonzinho com a história e entender que esses 51 mil Cada unidade corresponde a um CPF ou a um CNPJ, o que não é a regra. A regra é que o mesmo CPF, o mesmo CNPJ, tenham várias propriedades, ok? Mas a gente vai ser bonzinho, vamos trabalhar só com 51 mil. Isso significa que 51 mil pessoas, num universo de 210 milhões de habitantes, é dona decide sobre o que faz sobre um quinto da, su da, da superfície do país. Isso, colegas, é concentração fundiária, ok? No universo de 210 milhões, 51 mil é dono de um quinto do Brasil. Okay? Então, essa, essa é a situação da qual a gente a nossa situação fundiária hoje. Não é à toa, é, eu, eu ainda não consegui confirmar esse, essa informação.